Para você não perder o aquecimento, manter o seu corpo pronto para a largada, para a hora do tiro, eu vou te dar uma dica bem simples. Naquele metro quadradozinho que você tá, para você ficar parado, manter o seu corpo em movimento, tenta já aplicar as coisas que você vai trabalhar durante a corrida, que é a questão da coordenação motora do seu braço com a sua perna, é a questão motora do tempo de contato no solo, você já vai aquecendo, mantém aquecido o seu tendão, sua musculatura, tudo para se ativar de maneira mais fácil. E principalmente, manter o seu coração a sua frequência cardíaca mais elevada para manter justamente a circulação a chegada do oxigênio em todo o seu corpo é bem simples você não precisa de muito espaço de muita coisa você tá paradinho vamos lá o braço trabalhando são vários educativos que você pode fazer você pode trabalhar o dribbling paradinho ali ó Pá! acelerou o dribbling fez o movimento para você trabalhar a coordenação ativar o seu quadril esse é um educativo que você pode fazer. Outro interessante é o pulinho bambi. Eu chamo de pulinho bambi, tá? <risos> pode ter outro nome. Aqui é interessante para você trabalhar o seu quadril, o tempo de contato no solo, o seu tendão, você vai aquecendo. Você vai trabalhando toda a musculatura do seu corpo e continua coordenando. Ok? Pode subir um pouquinho mais. Isso tudo? Num metro quadrado, curtinho. Da mesma forma, quando a gente começa a acionar, eu tô trabalhando o meu dribbling. Como eu já mostrei pra você, ó. Eu posso trabalhar um pouquinho mais alto no skip, sem bater em ninguém, sem criar muito problema. São exercícios que você pode fazer nos educativos para você já ir lembrando para o seu corpo que movimento você vai fazer durante a corrida e como que você vai acionar isso. E o seu coração sobe, aquecimento sobe, sua cabeça está pronta para a corrida. Você não perde tempo parado ali, você está lá ativando tanto o seu corpo como a sua mente.